Uma coisa que eu não mencionei no último episódio e que é notável é que, tipo, eu costumava utilizar o emulador Chega para jogar jogos de Mega Drive anteriormente, aí depois eu troquei para o famigerado GENS, aí depois melhorou um pouco com o Kega Fusion, aí depois acabei mudando para o Genesis Plus GX que é, de fato, o melhor de todos e com as melhores funções e o mais correto nível eu não sei se chega a ser nível business mas chega perto enfim o Genesis Plus GX se eu não me engano é o que acabou resultando do chega a ponto de tipo compartilhar a parte de código eu não lembro se chega a compartilhar código ou não, mas enfim, esta é a realidade e a realidade aqui é que nós iremos enfrentar o Metal Man e... ok aqui, lutando contra o Metal Man eu preciso... oh não huh. vamos reiniciar o jogo porque isso você tem que toda vez alterar as configurações no menu, mesmo com o jogo tendo seu próprio sistema de saves. É, isso, isso provavelmente não foi feito da maneira mais inteligente possivelmente imaginável, mas enfim, eu acabei de coletar um item, deixa eu fazer um teste. Morrendo três vezes. Game over! Oh não, o que a gente pode fazer? Salvar e continuar. Eu não sei se salvar foi a melhor ideia do mundo. Mas tudo bem. Continuando aqui, se eu pausar. Oh, o quê? O jogo. Game overs não apagam os seus itens. Eu repito. Game overs não apagam os seus itens. A propósito, é bom eu já mencionar aqui uh, sobre. Uh, como esse jogo funciona... Eu já acabei de esquecer completamente porque eu acabei me distraindo. A propósito, interessante que o fundo da tela aqui basicamente não existe, é simplesmente preto com nada. O que é uma decisão esquisita, considerando que tipo, teve backgrounds muito melhores uh, criados para outras fases. Ok, não, não, não. Simplesmente aquela parte que é toda sem nada, por algum motivo que eu não completamente compreendo. Mas é, eu ia dizer algo sobre como o jogo funciona aqui, que era particularmente notável, mas na verdade eu não tenho nem certeza do que raios eu ia falar, então... Ou tudo... é oh, yeah, sim, eu ia... eu ia falar da dificuldade. Tipo, se eu não me engano... Isso aqui... Essa versão de Mega Man 2 está permanentemente no modo Difficult. Não tem como você alterar a dificuldade. Pra falar a verdade, eis a prova. Se isso estivesse no fácil, uh, você iria derrotar esses inimigos aqui instantaneamente. O que seria algo, Ok, eu não estava confiando naquele salto. Eu definitivamente não estava confiando naquele salto. Mas é, aquele salto é um que só dá para realmente fazer com qualquer possibilidade real se você tiver o item número 2. Caso contrário você vai ter que ser arremessado por buraco e voltar do checkpoint. Coisa que eu não estou disposto a fazer, mas é yeah. uh, novamente algo que deve ser mencionado aqui é que trilha sonora absolutamente brilhante, simplesmente incrível. A proposta impressão minha ou o tá mais fácil do que de costume, eu digo, sendo atingido, porque eu tinha mentalmente reagido da maneira uh, correta ali, só que, tipo, o meu cérebro pensou, ah, se eu pular aqui, eu não vou ser atingido, mas aí eu não pulei por algum motivo e, ok. Qual é? Quando eu comecei... A jogar o jogo só para propósitos de testar aqui o videogame. Eu fui casualmente na fase do Metal Man e uh, derrotei ele com toda a facilidade do mundo. Eu não sei porque eu não. Ok, quer saber? Acho que é simplesmente porque eu tô lá na beirada da tela, ao invés de ficar nesse alcance médio. Ah, yeah, não, no alcance médio, o Metal Man realmente tem ataques muito menos ameaçadores, como vocês podem perceber tipo, eu ainda tô sendo atingido de vez em quando, mas eu tô conseguindo desviar de uma maneira bem melhor, mas yeah no último episódio eu nem fiz nenhuma menção sobre a música de chefe do Mega Man 1 mas tipo, a versão uh, do tema de chefe de Mega Man 1 Aqui de Wild Wars é completamente insana. Mas, uh, ah, yeah, não, isso, é, essas versões aqui das músicas de Wild Wars são definitivamente as versões definitivas para mim. E yeah, é, vale a pena a redundância, etc. Mas, yeah, naturalmente, Metal Blade é a primeira coisa que a gente deve pegar, porque Metal Blade é a primeira coisa que a gente deve pegar. É simplesmente. Necessário a realidade, etc. Vamos enfrentar o Bubble Man aqui. Tipo, Bubble Man, honestamente, é um Robot Master que você simplesmente enfrenta. Porque ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele é um homem. Que tem bolhas, e etc. Ah, quer saber? Eu acho que eu deveria, tipo, me arremessar um buraco três vezes pra recuperar uma vida. Coisa que eu não realmente precisei fazer no Mega Man 1. Ah, o que é um pouco surpreendente. Eu acho que eu simplesmente tive uh, muitos drops de vida que ajudaram bastante. Uh, mas eu, eu não sei. Meu, isso... impressão minha, ou é isso... Aquele sapo robô exigiu muito mais Metal Blades do que de costume. Certamente é isso que pareceu, mas tipo, nos remixes dessas músicas não é simplesmente... Algo completamente fiel às versões de 8-bit, não. Eles adicionam mais coisas e partes da melodia e harmonias. Isso dá, dá. Isso é tipo. As versões das músicas que deveriam ser base para a maioria dos remixes. Tipo, eu queria ver um. Uh, uma versão Rushet 1 dessas músicas aqui, ó. Oh, não pra falar a verdade, eu sei exatamente a pessoa perfeita pra uh, fazer remixes baseados nesse estilo. E essa pessoa seria o Plustech, que simplesmente domina esse estilo de música de um jeito fantástico. Inclusive ele tem... Ah, uh, qual é? Ele... Chegou a fazer um álbum de remix estilo Mega Drive do, da trilha sonora de Mega Man Battle Network 6 e diversas músicas de Toho, uh, tipo, devo mencionar que tipo, tem um álbum de Battle Network 6 e uns três de Toho, caso, sei lá, vocês tivessem pensado que era somente um álbum que Tivesse música de Mega Man e Torrou simultaneamente, o que seria uma decisão esquisita, mas uh, enfim, eu agora acabo de esclarecer a dúvida para alguém que possivelmente poderia ter. Eu não sei se realmente isso aconteceu na prática, mas uh, caso fosse. que? Eu não sei. Enfim, tá na hora de absolutamente demolir. O Bubble Man. Ah, eu acho que houve um momento na minha vida onde eu genuinamente tentava me preocupar com como desviar dos ataques do Bubble Man, etc. Certamente não é uma coisa que vale muito quando você pode utilizar Metal Blades para casualmente demolir tudo, mas. Ah, pois é, né? Ok, agora. Quer saber? Eu provavelmente deveria tentar enfrentar. Ah. Uh, Woodman. Yeah! Vamos, vamos enfrentar o Woodman para utilizar a arma dele contra o Airman. Então pegar item número 2, que irá fazer muitas coisas, mas é... Bubble Ed. Não sei, será que existe a possibilidade de Bubble Ed ser uh, genuinamente útil aqui? Eu não sei, mas eu acabei de perceber algo notável aqui que é pior. Em Wild Wars, vocês perceberam? Ou vão ter que esperar eu explicar? Pois é, uh, o menu tem duas páginas ao invés de somente uma. Eu acredito que no NES era tipo uma única página que você podia selecionar tudo aqui por. Por que tem duas páginas? Tipo, não. Num... Eu não acredito que tenha nenhuma razão pra isso ser dessa maneira, mas tudo bem, eu não vou questionar. Uh, eu me pergunto se, tipo, eles chegaram a dar um pouquinho de nerfada. Ah, meu, eu, de genuinamente é difícil usar dos hot dogs. Uh, nas Metal Blades aqui ou não. Tipo, impressão minha ou eu não consigo arremessá-las tão rápido como eu costumava no NES. Eu, eu, eu não sei, eu não sei. Muito disso pode ser placebo, mas enfim... É. Mesmo que potencialmente... Ok. Quando... No Mega Man 2 original, quando você lançava uma Metal Blade, você sempre parava no chão. Eu não me lembro se existia essa pausa. Eu acho que isso é potencial... Ai. Peraí, será que o ideal aqui é simplesmente... Yeah, eu vou ignorar esse robô. Ele é... Yeah, yeah, simplesmente. Salta para aqui, ignora o robô. Uh... Designora ele depois. Então, tudo... Tá certo. Oh, eu, por alguns momentos eu pensei que, quer saber, não importa o que eu pensei ou o que eu não pensei. O que importa é que a gente pode seguir em frente numa boa. Ah, esses robôs precisam de várias Metal Blades. Deixa eu tentar utilizar Bubble Led contra os coelhos. Vai que, tipo, é genuinamente útil. Ah, isso exige menos bolhas do que Metal Blades. Quatro versus eu perdi a conta. Então, ok, vai ver. Isso tem alguma. Ou! Oh, legal! Aquele galo aleatoriamente é imune a tanto Metal Blade quanto. Ok, eu, isso. Só é uma decisão fascinante ser imune a ambos. Mas é, até onde eu me lembro, Metal Blade faz um belo trabalho contra o Woodman. E o motivo disso é porque, tipo. Uh, uma serra de metal corta. A uh, impressão minha? Ou oh, aquela hitbox? Yeah! Uau, eu tinha esquecido como o Woodshield fazia um dano insano. Não sei como eu tinha conseguido me esquecer disso, mas a verdade é que eu tinha conseguido me esquecer disso. Oh, tem algo aqui que... Oh, eu tenho que... Ok! Senhor! Isso? Oh, oh não. Ok. Eu acho que eu tenho que, tipo, saltar bem mais tarde do que realmente parece. Do que teve? Deveri... Ok, tudo bem. Eu aprendi. Eu aprendi o truque. Ok, Woodman. Você uh, tinha chances até eu aprender o que raios? Eu aprendi o que raios. Então deu tá tudo certo. Olha, uma coisa certa sobre Mega Man 2 também. Eu sempre me lembro que depois de derrotar o Airman, você consegue o item 2. Eu não me lembro, no entanto, de qual chefe te dá item 3 e qual chefe te dá item 1. Isso aqui é simplesmente algo que desaparece da minha mente, porque não é tão importante. Mas, enfim, finalmente vamos derrotar o Airman. Não, isso não é verdade. Nós iremos nos arremessar em buracos duas vezes para tomar um game over. Então salvar o jogo, então continuar. E agora nós iremos derrotar Airman. Tremendo... Oh, o quê? Peraí, deixa eu... Deixa eu ver se... Ok! Isso é genuinamente ruim. E a primeira vez que eu vejo uma série... Diferença de hitbox aqui, tipo, no Mega Man 2 original você podia ficar na pontinha dessas plataformas sem constar nos chifres, e é o que todo mundo faz em speedruns, e parece incrivelmente incrível toda vez que é feito isso, eu me lembro de ser razoavelmente capaz de fazer isso com facilidade, porque, tipo, parece algo realmente impressionante, mas exige menos precisão do que você realmente imaginaria, mas aqui é simplesmente possível. Eu não sei se a hitbox do Mega Man é maior ou se a hitbox dos espinhos é maior, mas... Ok, tá aí uma séria diferença. Bom, eu, eu não sei se é realmente uma diferença tão séria assim. Nos comentários certamente vão dizer se é possível fazer o que eu tô descrevendo e, sei lá, simplesmente é mais difícil, porque... Olha, eu não entendo qual é o propósito de alguns daqueles inimigos ali. Eles simplesmente não chegam a ser obstáculo aqui, mas... É, o jogo te força a esperar aqui. Ser forçado a esperar não é legal no videogames. Eu sei, realmente ousado que eu fale isso, mas é impressão minha também? Ou esses inimigos estão bem mais agressivos uh, com seus ventiladores? Ou oh, uma vida de graça? Certamente algo legal de se observar aqui mas ok uh, uh, uh. será que eu vou conseguir chegar no Airman com uh, a impressão minha é uma trajetória de quando você é atingido uh, tipo uma trajetória bem mais razoável do que de costume eu sei que se eu tivesse sido atingido ali por aquele inimigo no NES não teria dado tão certo quanto deu ali eu teria caído no buraco e teria morrido mas eu eu não sei eu não sei eu realmente não sei ok é um... yeah, o Man homem que literalmente tem alguns padrões impossíveis o melhor de todos ok hora de acabar contigo em quatro pancadas ou oh. Ok, por alguns momentos eu pensei que o efeito sonoro ali fosse ficar para sempre das folhas, mas felizmente isto não foi o caso. E com isso, nós conseguimos Air Shooter. E mais importante do que isso, nós conseguimos uma mensagem do Dr. Light: é tudo em câmera lenta. Mas o item 2 foi completado. Prepare suas armas. Ok, isso aqui vai demorar uma eternidade. Deixa eu simplesmente acelerar isso. Eu não sei porque eu não estava imediatamente acelerando isso, mas está na hora da gente acabar com o Crashman. Ok, eu acredito que era a versão japonesa do jogo que eu tinha jogado originalmente, porque este camarada estava chamado de Clashman na minha versão isso é o que me deixou confuso por muito tempo mas essa versão da música da fase do Clashman é particularmente extraordinária simplesmente escute isso escute isso com seus ouvidos aí depois baixe a trilha sonora em Zulfur's Domain no, na extensão adequada de Mega Drive que você pode escutar sem sequer ser MP3, através de plugins de Winamp que realmente chicoteiam a bunda da lhama. Mas enfim, fazem uh, formatos de videogames serem possíveis de se escutar de boa, o que, sem dúvida alguma, é conveniente para economizar Espaço e etc. Eu me lembro que eu gostava de utilizar o Shield aqui e o simplesmente ficava parado e os teles não tinham nada pra. Um, esse inimigo sempre existiu nessa fase? Eu me lembro de associar ele exclusivamente com a fase do. Metal Man, mas. Um, eu. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou confuso. Ah, aquilo. Eu quase consegui dizer. Mas não passou do caos. Ah yeah, não, tem, tem uns inimigos aqui que eu não me lembro de ter visto em certos lugares, é realmente esquisito isso. Ou estou simplesmente acostumado demais a jogar na dificuldade normal, quer dizer, isso também é possível. Eu não vou negar essa possibilidade, mas mesmo assim, por propósito, é importante uh, ver aqui depois de conseguir o item número 2, porque assim você pode subir aqui, tipo... Oh, item número 2 tem um lag meio que brutal aqui. Eu acho que isso uh, vale a pena mencionar. Ok. Um... Oh, só um momento acaba com cada um desses inimigos. Ok, eu não me lembro disso ser realmente assim, mas tudo bem hora de utilizar o air-shooter para absolutamente demolir o Crash Man. Aposto, genuinamente não me lembro quanta dificuldade ou falta de dificuldade eu tive quando eu joguei os Mega Mans pela primeira vez, porque, tipo, eu acho que eu joguei isso na época onde eu simplesmente utilizava save states liberalmente em todos os jogos, então não tinha realmente uma noção. Eu fazia aquele negócio que eu carregava save states de um jogo no jogo errado, basicamente... Fazendo corrupções estilo Vinesauce uh, de maneiras extra esquisitas, mas enfim, vamos enfrentar o Flashman, porque então nós podemos ir contra o Quickman. A oh, minha pergunta é exatamente o quão detestável vai ser a fase do Quickman aqui. Eu acredito que vai ser razoavelmente detestável. Mas eu não tenho completa certeza do quão detestável isso vai ser ou não, mas, quer saber, não vou me preocupar com nada disso. Eu não gosto do fato... Por que eles, tipo, preservaram o fato de... Quer saber, eu quero aquela vida, ela não me interessa. Hum... Será que... Ok, yeah, deu certo. Uh, eles preservaram o fato de, tipo, se tiver uma arma na tela, você não pode pausar o jogo, o que é definitivamente bizarro. E, tipo, a impressão minha, ou o item ali, uh, colide com a parede mais fácil do que costumava colidir do Mega Man 2. Yeah, eu tô, certamente, tô percebendo mais diferenças aqui no Mega Man 2. Eu não sei o quão reais são ação, a fim da ação. Honestamente, somente, tomar o caminho das Crash Bombs ali. Não vale a pena assim. É, yeah, eu... Provavelmente seria melhor se eu tivesse deixado as Crash Bombs pra eu jogar elas no Flashman, mas tudo bem. Propósito, tipo, eu não me lembro da última vez que eu tomei essa rota aqui de cima, oh yeah, gastando todas as minhas Crash Bombs. Quer saber? Não faz tanta diferença assim. O Flashman não é tão difícil de se enfrentar, né? Se ele preservar o mesmo padrão uh, que ele tinha naquele hack onde tinha um Doc Robot do Flashman, isso vai... Aí... Oh, peraí! Yeah, ele... Isso não poderia ter sido mais perfeito do que foi. Ok, acredito que... Tipo, atirar aqui é melhor uh, com Buster do que... Peraí, deixa eu pausar aqui e ver realmente se... Uh, Metal Blades... Ok, não, Metal Blades absolutamente trucidam o Flashman. Eu não sei porque eu pensei que esse não fosse o caso, mas eu pensei que esse era, sei lá, o caso do Flashman aleatoriamente ser forte contra as Metal Blades ou imune ou sei lá o que. Enfim, não importa. Mensagem do Dr. Light. Item 3 completado. Obrigado, Dr. Light, pela importantíssima mensagem. Uh, ok, eu sou aí meio sacástico ali, mas é uma importantíssima mensagem. Então, é, é, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Ok, fase do Quakeman. Novamente, tipo... Uh, a música da fase do Quakeman... Eu acho que costuma ser uma das mais ignoradas da trilha sonora de Mega Man 2, mas essa versão é simplesmente, genuinamente fantástica. E, yeah, eu, eu realmente aprovo isso. Eu aprovo tremendamente. Eu aprovo... E um... Yeah, eu... Hum... Esses quick lasers estão um pouquinho quick demais para mim, a propósito. Ok, eu pensei que isso não fosse ficar completamente escuro por algum motivo, mas não, isso fica completamente escuro quando não tem um cara com uma tocha uh, visível. Por propósito, tipo, eu imagino que o Mega Man poderia ter uh, visão noturna. Eu acho que o Dr. Light certamente poderia incluir isso. Quando ele modificou o rock Mas tudo bem oh, É isso que acontece Quando você acelera-se Demais Meu Eu meu que passei com tranquilidade Das partes mais difíceis ah, Então aqui, não Não, daí ali Ali é a parte onde eu morro Seria tão fantástico terminar a fase do quickman Sem morrer, mas Infelizmente, isso não é o caso Mas é, eu eu já joguei Mega Man por décadas. Eu plenamente memorizei o layout da fase do Quick Man. Tipo, isso simplesmente é algo que não me engana mais. E é... Yeah. Yeah. Simplesmente, a fase do Quick Man é... Ok, eu sei que poderia ter utilizado o Shooter pra acabar com o isso. Ok. Sério, esses... Por que, que você simplesmente decide colocar os inimigos mais irritantes do universo ali? Eu não sei. E quer saber? Pouco me importa. Porque eu irei congelar o Quick Man. Então. Eu me pergunto se é ideal, tipo, utilizar o Buster. contra ele depois. Ou. Metal Blades. Não, eu posso simplesmente testar as duas coisas, então vou ter certeza. Mas é ok, simplesmente. Casualmente treinando o seu poder enquanto o tempo para, uh, adoraria saber qual é a lógica. Lo... Ele recuperou um pouquinho de vida a impressão minha? Uh, gostaria de saber qual é a lógica por trás dessa. Ou oh, eu. a yeah, imune. Literalmente imune. Pera aí, você não é uh, fraco contra Crash Bombs também? Genuinamente não me lembro. Uh, yeah, na verdade você é. Absolutamente. Coisa que eu tinha me esquecido, então me lembrei. Uh, tipo, enfim, o que eu queria dizer é que certamente... Uh, Quickman perderia contra o Dio. Mas enfim, se realmente a arma do Flash não para o tempo... Eu imagino que, sei lá, ele simplesmente fica parado. Tipo, congelado ali no ar, mas não exatamente no tempo e o tempo continua... Correndo e os processos internos dele continuam correndo, então ele superaquece e leva dano. Essa, essa é a lógica aqui que eu acredito que é aplicável. Uh, se realmente é ou não é, eu não tenho certeza. pelo momento, belo, absolutamente tudo que aconteceu ali. Vocês estão confusos sobre o fato de eu ter caído ali. Pois é, o jogo deu uma pausadinha em mim ali quando eu peguei aquele item e isso acabou completamente detonando uh, a minha capacidade de apertar o botão na hora correta e eu caí na lava E agora vocês sabem o que aconteceu ali. Por propósito, essa... eu sei, eu não preciso ficar me repetindo, mas essa é a versão definitiva da música do... Fase do Quaken Man pra mim. Tipo, essa introdução é fantástica. Também notável. Uh, excelente introdução um pouco diferente. Uh, na fase do Fireman no Mega Man 1. Coisa que eu tinha esquecido que tinha Yoko Blocks nessa parte aqui, mas. Oh qual! Vocês viram o salto que eu tinha feito ali? Aquilo foi um salto. Heróico que eu fiz ali, mas ah, acabei jogando tudo fora. Sinto muito por eu ter jogado tudo fora ali. Eu não sei porque eu tô esperando o Tele voltar. Eu realmente não sei porque eu tava esperando o Tele voltar. É, ok, para eu não ser pego no meio do ar ali, sem dúvida alguma, mas tipo, não tinha. Eu sabia que ele ia demorar, mas ainda assim eu tava me preocupando excessivamente. Enfim. Não importa, tanto faz. Um... Ok, esse bloco, tipo, parece feito mais pra te deixar nervoso do que qualquer outra coisa. Ok, existe a possibilidade de um bloco aparecer no meio do nada e me interceptar. Mas essa possibilidade não se concretizou, felizmente. Ah, o jogo te dá exatamente a quantidade Necessária de energia para você passar por ali, isso é a coisa mais desconfortável. Deixa, deixa, deixa o air shooter, você, tipo, Sai, Sai, Cesse. Sniper Joe Rosa, você é, tipo, um dos inimigos mais irritantes de Mega Man 2. Sempre, sempre tem que ter, Mega Man, um desses inimigos irritantes pra caramba, que vale mais a pena você levar uma pancada e seguir em frente do que fazer literalmente qualquer outra coisa. Se bem que eu literalmente... Fez... Ele só fez um ponto de dano. Eu estou um pouquinho horrorizado com o fato... Oh, bom... Ah! Oh, uau! Wow, isso... A impressão minha é bem mais lento do que o teleporte que costuma existir no jogo original. Eu não sei, sim, certamente parece. Um, me pergunto se o Hitman tem as paus de 30, 60 ou 90 frames... Que existe no jogo original e ele aleatoriamente escolhe, isso é uma coisa extremamente importante para speedruns. Ou se, tipo, eles não preservaram isso completamente. Hum, eu estou curioso.